Pessoal, aqui é o canal do Elefante Literário e hoje eu vim trazer uma dica de um livro nacional, lançamento que pelo amor de Deus, que livro! <música> eu queria saber se você já pensou que um belo dia, por exemplo o Brasil sofresse um golpe e assumisse um governo fundamentalista que prometesse combater a corrupção enaltecer os valores da família tradicional brasileira e acabar com toda a baderna que pudesse existir nas ruas e na verdade é um governo super corrupto que incita a violência para poder combatê-la em frente à mídia já imaginou se isso acontecesse? esse é mais ou menos o contexto desse livrinho aqui que ainda não tem capa nessa versão que eu tenho, né, porque isso aqui é uma prova e é Ninguém Não É de Eric Novello e ele vai trazer esse ambiente de editorial onde Chuvisco e seus amigos vivem e inclusive existem milícias que tentam combater essas pessoas fora do padrãozinho ali do que é conhecido pela sociedade. Vou deixar a capa aqui do lado do livro, né, que realmente já foi lançado esse mês e primeiramente eu achei sensacional essa ideia eu não sabia do que se tratava o livro eu comecei a ler, assim, bem e acabou que logo na abertura do livro Eu já achei que eu iria gostar Eu achei que o livro me fez refletir muito Sobre a ditadura, né, de 64 Que a gente já passou, inclusive ele faz referência a isso Mas principalmente por ser uma coisa Que se passa no futuro É né, porque é uma distopia Eu fiquei refletindo sobre o que a gente tá vivendo Na verdade, de todos esses governos De extrema direita assumindo, assim, ao redor do mundo E geralmente com pessoas muito extremistas Também, assim, super apoiando E achando super normal Tá todo mundo meio que podando a diversidade e querendo que as pessoas entrem num padrão muito claramente, né? Então parece que a violência anda aumentando entre as pessoas e elas estão cada vez mais intolerantes. Então esse livro me fez refletir muito sobre isso. Nas entrelinhas a gente consegue encontrar muitas críticas, muitas indiretas a essas pessoas, sejam governantes ou sejam órgãos militares, sejam pessoas principalmente, porque existem essas milícias que simplesmente batem nas pessoas na rua porque elas acham que essas pessoas não se encaixam dentro de um padrão. Então é uma coisa que parece muito distante, mas que a gente, quando para pra pensar, talvez a gente não esteja tão distante pelo tamanho da intolerância das pessoas. É muito louco perceber as semelhanças que existem né com o que a gente ouve sobre a ditadura militar, mas ao mesmo tempo é ainda mais louco perceber que isso se passa no futuro e que mesmo com as tecnologias as pessoas continuam desinformadas, as pessoas continuam alheias a tudo que acontece, a toda a violência que a, socia a própria sociedade, né, ali a as minorias acabam sofrendo por parte de, tanto do governo como de, dessas pessoas intolerantes. Bom, eu não sei mais tanto o que falar, sem parecer spoiler, mas foi uma leitura que me agradou demais, assim, me pegou de surpresa de verdade, eu adorei a escrita de Eric e fica a dica pra quem gosta de assuntos políticos, assim, mas é de, tratado de uma maneira, ao mesmo tempo que é muito fluida, ela não deixa de criticar então foi uma leitura muito válida pra mim. Ele fez um comentário nos agradecimentos falando que queria que essa obra fosse muito mais uma distopia do que a Realmente a gente fica refletindo e fica na torcida para que a gente não esteja, assim, caminhando para algo do tipo. Nem que seja daqui a muitos anos, porque eu sinto como se fosse uma regressão, né, da sociedade. tanta coisa que a gente já conquistou. E aí a gente parece que, às vezes, tem a sensação que as coisas estão regredindo um pouco. Mas aí a gente se agarra na esperança e na luta de que dias melhores virão. Ou dias piores não acontecerão. Então, uma coisa bem interessante é que a história se passa em São Paulo. E ainda foi muito legal ler sobre lugares que eu conheço. Fica muito mais fácil, assim, imaginar aquela história, né, com uma coisa bem próxima ali. Um ponto negativo foi que em alguns momentos, em algumas cenas mais rápidas de ação, eu me perdi um pouco então eu precisei voltar um pouco a leitura para conseguir imaginar o que tava acontecendo mas a narrativa não deixou de ser alguma coisa fluida e que eu consegui me conectar muito facilmente com os personagens cada um foi muito bem construidinho ali pra eu conseguir criar uma conexão com cada um deles inclusive o último ponto assim que eu queria ressaltar, que eu fiquei muito feliz, foi a quantidade assim de representativo que existe dentro do livro Personagens gays, personagens negros Personagens trans Muito massa essa atmosfera né, Que Eric criou e que me fez Ficar um pouquinho mais feliz Por existir uma, mais uma obra literária Que tenha essa pitada ali uma, uma pitada bem generosa De representatividade Se você acha que vai gostar desse livro Eu vou deixar aqui embaixo, ele já tá vendendo na Amazon Então vou deixar o link E aí você compra, ajuda o canal Comenta o que você achou Se você também vai achar essa leitura muito agradável e de muita reflexão, né? Muito crescimento <risos> Se você assistiu o vídeo até aqui, não esqueça de deixar o seu like Seguir a gente em todas as redes sociais E ficar ligado em tudo que acontece aqui no Elapan Literário. Valeu! Eu acho ótimo Porque o livro é todo branco E ó, vai mudando a, a cor Será que dá pra ver? Viu? Muito bom.